Prova. Cheguei na areia de esconderijo, com a mesma roupa, está lavada. Não é o mesmo dia, porque eu sou supersticiosa. Quem vai ganhar? Brasil, né? Pelo amor de Deus! A né? produção não comprou a cartolina dessa vez, a gente vai fazer em folhas mesmo. Hoje, Tava subindo hoje, o bolão de hoje, né? a Gabriela tá apostando na 3x1. Boa voz. uma boa aposta. Aposta da Tati é a mais tensa. 0x0 dos um, pênaltis, um... é pra eu morrer. Melhor, vai, arrasa seu dia hoje. Vai, Coutinho. Você não sei quem é, mas você também. Sei. Também não sei quem é. Vai, Alisson. Vai, filho. Vai. Botou que o México vai ganhar, mas você tá torcendo pro México? Não, não. eu tô torcendo muito pro Brasil, gente, só que, né, a gente tem que trabalhar com outra ponta pra quando ganhar ficar feliz e não se surpreender, é isso, Brasil. Tá tenso. Tá muito tenso o negócio, mas agora tá com perto de 25, o Brasil começou a jogar, E começa de 25, 30 pra frente. O Brasil, ele começa com sósias Tá, porque a gente tem essa cultura aqui no país de sozinhos. E aí, aproximadamente aos 30 minutos, tem uma troca muito rápida, invisível, ao olho nu. Que aí colocam os jogadores, entendeu? É mais ou menos isso que tá acontecendo ali em todos os jogos do país. Para aí, joga de longe, empurra ele! Acha! Ele ele vai finalizar agora. Bora, William! Cadê o é um puto pra chutar aqui? Não tem não desgraçado é, ali de amarelo. Vai! Uma tática muito boa, fica é assim, aqui Na hora dos dois, Fazer uma pele bem linda, bem gostosa de tudo. Pra ficar bonito é no tá? Nossa, eu tô muito bem não na hora do jogo. Vocês, como vocês oh, podem reparar, essa... estamos em 35 do primeiro tempo. A seleção brasileira já fez a troca invisível ali nu Pros oh, sósias os sósias sós saíram. Agora temos um time ah, gente, em campo. É, pra eles. Isso, Tá rembosando pra ela. eu tô ficando. É. gol tem que sair no primeiro tempo. É, eu que uma aí, uma agora, tá. Tem que sair, tem que gol. Tá bom o Quem é Fagner? Quem dera ser um peixe? Tô, comecei, comecei. Vim, vem, vem, cheguei. Vai, vai, vai. Chegou, botar é do... Eu tô achando que a Mirella tá. pronto! Brasil, vai o time Ele cai no giro, ele cai no giro. É isso, tenho... isso. Quem votou ah, ah, você tá certo, tá mestre, tô... não vai ganhar. É Sai. Que... A China tá ganhando no pra de fora. Tá bom jogo, filha? Uhum. Véio. <risos> <que descer> aqui. <risos> Vai no banheiro! Banheiro! Ah, assim. tá, e esse passe do William, hein? Não, o é, William se ligou pra ele. Eu liguei, né? Ah, tá, tá, Obrigada, é, né? Tá precisando, ah, né? Com vaca -moli. mole! O Brasil acabou de fazer um gol. Isso significa que eu perdi o bolão já. Foi a primeira a ser eliminada. Então, vamos arrancar. Uh, meu papel. A senhora foi eliminada. Nossa. A gente tá aqui gritando desesperada. Ó, é. Marcelo, bota o Marcelo! Ali. Marcelo, Marcelo, Eu vou o tá. Não saiu o segundo gol ainda porque eu não estou com a minha capa. E eu, eu não tava com o dela. Ela. Agora vai. Agora vai. Vai, vai. vai muito, eu já estou com a minha cerveja, vai. Pô, Amelô, tu tá torcendo pro México ainda? Não, amor, já foi! Brasil! Tô muito chateada com o pisão que o Neymar tomou, tô muito chateada. Eu gostava do, do México, não gosto mais do México. Achei que foi anti-esportista e antiético. Não Se gosto quero. dessas coisas. Vamos tirar o Gabriel e vamos botar o Firmino. O Gabriel já não tá legal. Firmino! Porra! Firminha! Porra! Passamos! Passamos, porra! É é! Quem fez gol? Firmino! Com felicidade, 1 a 0 não é Bala perdeu! Por enquanto amor! Que gol! Gente, como vocês podem ver, ganhei o bolão. Hoje não tem caixão de bombom, mas tudo bem. Então aqui, Jack, nossa técnica, grande técnica, maravilhosa, perdeu. Aliás, quase, ainda bem que não, perdeu também. Gabi foi otimista, três gols. E agora eu queria chamar a convidada especial. O que aconteceu? Combinamos que a pessoa que passasse mais longe do placar final, ou seja, né, errasse muito feio o bolão, ia tomar um shot de tequila em homenagem... Américo! Américo, ó. Pamela colocou o placar, como vocês perceberam ao longo deste vídeo, 2 de dois a um para o México. Torcendo. Tá triste, Pamela! Segura aqui na minha Conta tudo pra sua mãe, Kiko! Então vamos lá. Ah, Gostei muita coisa, né? Vamos. Gabriela, paciência. Pela... Vamos lá. Pánela. Fiscalizando. Arriba. Arriba. A barra. Ao Perdemos. gente é sério. Bora. Não. Bora. É tudo, bora. Não. Não, vai, vai. tudo sim. Não, tudo sim. O que, que é isso? O que, que é isso? É isso, bora, é é isso aí, de uma, só, ver, de uma vez só. Vamos Vambora! Isso esse... <risos> tá, eu bater muito Tá, eu tô bem, eu vou lá pegar é <risos>